Eu quero que adivinhe quem que tá chegando Trazendo consigo uma nuvem rajada de escorpio Escorpio que chama os Coreia vindo da início a uma Caçada com os haters de preso e ou de predador Arrancando a cabeça dos moda Não adianta se esconder atrás do monitor Que eu te enxergo tipo de a out do rengar Para chamar os manos que me odeia Pra vir pra caçada que a gente elimina Eu não paro porque tipo o Reisenberg Meus vídeos são minha metanfetamina Eu já tô com a resina e o time fechado Mas cansa que o Bart em Springfield E pensando em tudo tipo Escofield. Somente eu é vou me der suporte qualquer outra rota, mano que eu queira É sem besteira, e se pai eu sou é meio zoeira. Zoando tudo e todos, o meu foco é te animar. Sinto muito, mas é hora de caçar Então pode esperar que o gank é certo No incerto em aberto, eu acerto e desperto Esperto não flecha, escorpião no deserto Chegando na track, peitando de pé Os mano que gera, impera, venera, me espera Tolera, oblitero e coopera Tipo Ragnar para pra Inglaterra Mais chatos que o Bill gritando, vai ter guerra G, G. sempre sente isso, sempre seu que, sempre sempre que. Não uso vara, uso rede. Eu cavei a porra do poço Bem antes de sentir sede Parei de que tanca tudo Do ocidente ao oriente Eu já dei dois passos pra trás Pra depois dar cinco pra frente E não adianta querer ir rápido Mano, tenha visão Porque até as mais altas torres Começaram lá no chão E não vem com a choradeira Aqui tem pedras no caminho Se tu quer colher tuas rosas Então suporte os espinhos Reclamam que não tem Mando pra puta que pariu Se tu não muda a direção Você termina onde partiu A vida não é brincadeira Não percebe quem é tolo e se o mundo é selvageria você quer ser o velho lobo Se eu bobo eu escolhi lobo Sim eu tive essa proeza Porque eu quero ver a nascente Então vou contra a correnteza Beleza é sem revolta Se a mente tá presa solta Se toca agora a zona lag Tá de volta Gente G, easy. G, easy. G G, G, G xi, xi, E é isso aí mano, Queria mandar um salve aí pro Bruno, pro Juninho, da zona leg em peso, tá ligado? Mandar aquele salve também, pro meu mano Fatual Plan, que fez o beat, ei!